tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre algo muito incrível, que é a justiça de Deus nas nossas vidas. Tem uma música que eu gostava muito que falava, você já colheu o que você plantou, por isso que eles falam que eu sou sonhador. Essa música é velha pra caramba e ficava tocando Raul Gil pelo Vavá, eu acho. Mas isso tem um fundo de verdade bíblico e eu acho isso incrivelmente interessante. Existe uma frase de efeito que fala assim, que Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser. Só que ele também é tão justo que você vai colher o que você plantou. E isso se trata da lei da semeadura. Lei da semeadura nada mais é do que se você plantar um pé de amora, não espere colher abacates. Se você plantar uma laranja, não espere colher carne. E isso acontece na nossa vida cristã. E na nossa vida geral, muitas vezes você está plantando algo esperando outros frutos, só que as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas diárias, não estão te levando para aquilo que você espera receber. É como alguém que nunca estuda, nunca vai na aula, nem leu a apostila, mas quer tirar integral na prova. É, é possível? É possível. Milagres acontecem quando a gente vê a luta, mas não quer dizer que isso é fruto do que você plantou, se acontecer algo desse sentido, se no meu pé de amora nascer um feijão, foi sobrenatural, foi fora daquilo que eu fiz, daquilo que eu cuidei, daquilo que eu plantei. E a palavra de Deus, ela traz em alguns versículos sobre essa lei da semeadura. Eu vou ler para vocês. Em 2 Coríntios 9:6, 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Em Gálatas 6:7, Não se deixem enganar de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Em Gálatas 6,8: Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Em Gálatas 6,9: Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E em vários outros lugares você vê sobre isso de semear. Sobre o que eu faço e o que eu vou colher sobre isso O Senhor é justo e a misericórdia dEle dura para sempre A justiça de Deus é, impede Ele de ser incoerente Então se Ele olha para mim e vê que eu estou é, Correndo atrás de um relacionamento que eu já sei que é tóxico Mas estou carente, estou precisando de alguém Bem, o Senhor está vendo as minhas atitudes E eu tenho um livre-arbítrio para ir atrás O que Deus pode fazer então? Ele pode me avisar ele pode é, tocar o meu coração, ele pode fazer alguma situação para me mostrar que aquilo não é a vontade dele para mim. Através de célula, de igreja, de culto, esse vídeo de uma palavra na Bíblia, de um entendimento, de um sonho, de uma lembrança. É, como Deus age na nossa vida realmente. Mas ele não vai te obrigar a escolher o que você vai plantar, ele te dá a semente. E Ele te dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas Ele não vai te obrigar a plantar. Deus não é um capitão do mato, um agricultor raivoso que fala você deve plantar soja, ou em outras palavras, você deve se casar, você deve fazer faculdade, você deve ser pastor, você deve ser ministro. Deus não é desses. Deus não precisa de nós para fazer a obra dEle. Ele faz por amor. Ele nos dá o privilégio de participar. É como um pai bom. Não esses pais esquisito que tem por aí. Um pai bom, quando ele olha pro seu filho, ele tem planos pro seu filho, né? Um pai olha pro filho e fala, nossa, eu quero que ele seja bem sucedido, eu quero que ele tenha uma família legal. É, o meu filho poderia, por exemplo, eu nem sou mãe, mas eu gostaria de ser um filho ruim, natural, para passar pelo que eu passo. Por exemplo, é quase impossível, mas a gente está falando sobre a natural é que dá certo. A questão é, quando um pai tem um filho, ele já tem planos e sonhos no coração dele pro filho em amor. Mas ele não consegue entrar na vida do filho e viver a vida do filho novamente para que ele cumpra todos os seus propósitos. Porque cada vida é uma e cada existência em espírito é uma. Deus já é Deus e ele veio como Jesus e fez isso. E através do que Jesus fez, nós podemos tomar posse de toda a justiça. Mas o Senhor não vai entrar na sua vida e te possuir, como se fosse o Plankton naquele episódio do Bob Esponja, e fazer na sua vida exatamente o que ele quer que aconteça. Então não pense que você vai perder toda a sua capacidade de decisão porque você orou e Deus então vai te dar as vontades que ele quer e as oportunidades que ele quer, não é assim, você vai escolher para onde você vai e assim como o Senhor é justo e assim como a natureza esplanece ao Senhor quando você planta algo vai nascer aquilo que você plantou, então quer dizer para você que muitas vezes você está brigando com Deus falando, Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? E aí ele vai falar Aquilo, assim, ah, é, lembrei. É bem isso. Às vezes você fez algo para chegar ali. Ou a sua família fez. Aí você fala, ah, mas é injusto. Não é porque as partes boas também é, vêm deles. Assim como o pecado veio por um homem, a salvação veio por um homem. Se Adão nos condenou, Jesus nos salvou. E a partir de agora, você tem que entender que as suas atitudes, elas têm um preço do seu livre-arbítrio. Deus não vai tomar as suas atitudes por você, ele não vai tomar a sua mão, não vai escolher as frutas, os frutos que você vai dar, você é árvore de vida e você deve dar frutos, a sua raiz é a raiz de Gessé, Jesus Cristo, então conforme você for aguando, regando, é, cuidando daquilo que você escolhe diariamente como vida, seja seu estudo, seja seu trabalho, seja seus relacionamentos ou principalmente seu relacionamento com Deus, é dali para frente que você vai chegar em algum lugar. O Senhor, ele vai te inspirar, ele vai trazer pessoas para te orientar, ele tem aí 66 livros na Bíblia para revelar para você o padrão dele de vida feliz, né? Mas quem escolhe é você. esse é livre-arbítrio. Isso é amor de um pai que não prende, mas que liberta. Então é isso. Deus é lindo e te dá liberdade suficiente para plantar o que você quiser mas ele é justo para te fazer colher o que você plantar. Então, pensa bem é, as escolhas que você tem feito, aonde você quer chegar. Pensa naqueles sonhos, ou que Deus te trouxe, ou que você tem. E se você está indo para lá ou indo no caminho contrário. Porque daqui a um, dois anos, uma semana, amanhã, você pode falar, mas não era aqui que eu queria chegar. E por que o Senhor deixou eu chegar aqui, Deus? E ele vai virar para você falar assim, meu querido, eu não posso fazer você colher maçãs de um pé de limão. Então, pense bem nas sementes que você tem semeado em alguns galhos que devem ser cortados, plantas que devem ser adubadas na sua vida, porque a lei da semeadura é um princípio bíblico existente, é, o Senhor é justo para não ir contra isso. Então, pensa com carinho, faz uma oração, fala, Senhor, onde que eu tenho plantado algo diferente do que eu busco colher para minha alegria? E deixa Deus reflorestar a sua vida. Deixa Deus tirar, não um desmatamento total como o diabo faz, mas deixa Deus tirar aquelas plantas que já não cabem mais no seu jardim. Uh, que não te fazem mais parecer com o jardim do Éder, mas com o um jardim de perdição, o um jardim do inimigo. Então, se você pedir para o Senhor, espera que Ele vai fazer. Pode ser que Ele venha e tire algumas árvores e plante novas. e Mas tudo isso dentro do que você tem semeado, do que você tem buscado, do que você tem pedido e principalmente de onde seu coração está te levando. Então, em nome de Jesus, que você possa plantar, é, semear sementes de amor, sementes de domínio próprio, de tranquilidade, de alegria e de fé. Em nome de Jesus, que o Senhor te favoreça.